Damn, son, where'd you find this? Eu pulei. Porra, você me jogou! <risos> tá fodeu! Tá Meu no, Deus, no Deus do céu, velho! <risos> <ficar forneio>, tá puta! <risos> <aí>, <risos> Essa senhora... <risos> MEU DEUS! O QUE QUE É ISSO?! Começou! Começou velho! Começou! Meu eu matei jogando na parede OUÇA é? MEU DEUS! Ai, nossa. Que porra foi essa? Ah filha da mãe Matei um Aí! OI! OI! MEU DEUS! É? É VOCÊ? NÃO qual? O QUÊ NÃO? <risos> Yeah! Lá vamos nós! E eu fiz um retardado. Vamos brincar com o aleatório disso aqui. <risos> Esse cara parece um testículo com dente. Oh meu Deus, o oh, John Marston, mendigo. <risos> esse aqui parece aqueles bandidos de filme. Meu Deus, que olho é esse, velho? Esse cara é irlandês, mano. Olha, esse aqui é o menino do, dos gêmeos a bordo lá. 50 anos mais velho. <risos> Hitman. Hitman com bigode. Hitman irlandês. Shai Shang. Hitman com bigode 2. Eu vou fazer o meu. depois E eu acabei. É, ele tem uma cara de retardado, né? Mas é, é o que eu consegui fazer foi isso. Vamos lá. Yeah. E lá vamos. Another place, nigga. A cachoeira aqui, vamos na cachoeira. Tem coragem? Eu tô aqui, ó. Nossa senhora. Oh, oh, oh. Pera aí, fica parado Ah não, pera, acho que não, não Morreu Porra. <risos> Meu Deus, socorro Socorro Não para de rolar Eu não para de rolar, velho, tô rolando Aê, parou Meu Deus Desce devagar, caralho, para de se jogar Aê, bem-vindo Tem uma cachoeira aqui, é da hora Ah não, pera, essa é muito alta, acho É, muito alta, vai morrer, mas tá bom, vai, vamos ah, oh, oh, oh, não dá oh, pra entrar, oh, na oh, Ô, oh, louco! Oh, oh, nossa, eu já, já tô. Nossa senhora! Meu Deus! O oh, que, que é isso? Que merda é essa? Meu Deus! Aê! Bem-vindo! Nossa, que foda de personagem é esse? Olha isso, mano! Olha pra ele! Pera aí, fica parado, deixa eu ver. Volta foi aqui, peixe dominicano. Bom, ninguém. Não, <risos> a cara feia da porra. Eu não vou ser. Sua mão tá na minha bunda. <risos> Desculpa, deixa eu soltar então. Ah, filho da. Não, não, não. Meu que Deus. É <risos> não, não, não. Espera que eu quero ver isso lá de baixo. Pera aí, pera aí, pera Ai, que. Upei. Não! Ô, pregão, conheça a merda. Não! Agora é eu que vou brincar. Não, deixa eu brincar com o corpo do prego, velho. Calma aí. Isso, prego. Venha Tô com medo. Oxi. <risos> Toma. <risos> Não, filha da puta. Ai, caralho. Cala a boca. Não, para. Ó. <risos> <risos> ah, filha. <risos> Meu Deus. <risos> caralho, <risos> vai <risos> <risos> Me laça, me laça, Nuke. Vai. Me traz pro buraco. Mais um pouco, mais um pouco. Aí, segura. Mano, eu tô pendurado, que show, vai me descendo devagar, devagar, vai. Não, filha da puta! Mano, pera, onde é que eu tô, velho? Pera aí, dá pra eu puxar você? <metros> Não! Não! Não! Não! Eu te bati como, velho? Você deram uma oh, oh, Ô, ô, ô, ô, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Corre aqui, corre lado a lado comigo Tem como pular no cavalo, tá ligado? Fica na minha direita aqui Vai, 3, Meu Ai, Deus! Caralho. Que porra <risos> foi essa? <risos> é o Zino <risos> mano, Cacete, velho O um cavalo morreu, meu. mano Mano, olha que eu girando é que é que é que com cavalo o cavalo barado, retardado <risos> Eu tenho problema parei, parei, parei, parei, desculpa okay. Tá uma puta <risos> Xuxi, vem cá xuxi. xuxi Não, ele vai se matar, aí, velho Xuxi, vem cá Xuxi ah, Deus, tá go... caramba, Zino mais Zino Mano O cavalo do Zino foi na cachoeira Com ele em cima Calma aí, ó. Quando, quando eu falar já Vocês me dão um suco, calma aí, correndo Vindo correndo em mim, vem cá Perry Vai, eu vou ficar atrás de mim. O oh, cavalo chato. Quem que é esse, esse cavalo? Meu cavalo? Não é meu sei, cavalo. Deixa, deixa eu... Deixa eu... do meu cavalo. Meu Deus! <risos> meu Deus. <risos> meu Deus. <risos> Filho da puta, mano. <risos> mano, você matou o meu cavalo. Não foi seu cavalo, foi o Jimi Hendrix. Não, não é Jimmy Hendrix. É... Bob Era Dylan. Era o Bob Dylan, porra. Meu cavalo. Você <risos> acertar o um negócio primeiro, né? Seu animal. É... <risos> ah, eu ia jogar <risos> o seu do Penhasco. Vai, joga! Penhasco! Valeu. Não, não, não, não, não, não. Morri. Agora eu tomo no cu das Nossa, da sua. Vai sinistra, sai correndo em mim. <risos> <Vixe>. <risos> Será que é o que eu sou time? <risos> não, aqui dentro não, vamos fazer uma briga de bar primeiro. É, vamos lá, todo mundo vem a cerveja <risos> de boa. Vai, Pego. Eu tô torcendo pra você, Pego. Mano, eu possei dois reais por você. Vai, não, que nossa, isso? tá levando Cara, eu tô <risos> só assisti Meu Deus Eu quero sentar na Pô, cadeira, caramba. dá licença Matei um Nossa, opa, tá aqui o cara opa. na eu... Você não, pode me não, não, aí. Não, então, não, não Meu Deus Caralho, cara me matou Você vai ver Hum, que boa. É que cara, eu tô sentado aqui na boa, que isso, louco? Ah, eu não sei, eu achava que era NPC, desculpa. Então <risos> eu fiz isso também. Calma, prego, ele já morreu. Já morreu, já, prego. <risos> <risos> Nossa, agora ficou nervoso. Ah, agora Paradinha. Enga... Desculpa. <risos> a polícia tá atrás de mim. Não, não, não. <risos> aí, ó. Mano! Que Man. grosseiro. <risos> <risos> que que grosseiro. <risos> <risos> o cara me amarra a polícia aí e dar tiro em mim. Amarrado. a gente podia ficar bebado. Né? inimigo, inimigo. Vamos ficar bebão, velho. Vamos. Vamos. Vamos ficar bebado, tá? Onde você tá? Tô. Aê. Tá é mesmo. 50 centavos, é isso que é melhor, é isso que é melhor Dá pra sentar pra beber? Eu vou sentar Alguém subir, senta aqui comigo, vamos beber, vai Alguém senta aqui comigo, vamos beber Pregou, né que tu tá <risos> Tô sentado Oi, aqui Oi galera Tudo? <risos> bom? outro bêbado pra Mas caralho Tem pra gente gente, vem né? aqui, véio. Opa, vou sentar aqui? Pode sentar, fica à vontade Deixa aqui é o tá ocupado? Puxa uma cadeira aí, velho. A gente foca, né? <risos> meu Deus <risos> Meu Deus, <risos> meu Deus. <risos> Mano, por que que tem um cara pendurado no bar, velho? Vocês estão vendo isso? É aí pessoal, pode sentar aí, pô, por cadeira Quem que tá? O cara não para vocês de estão, colocar a gente em cima do bar, véio. Caralho, que é cadeira. Aí, pode pegar aí meu corpo, meu bicho. Boa, tem mais um mano em cima do bar. Mano, olha esse bar. <risos> Cacete, <Cássimo>, eu não <risos> depósito tá de corpo. <risos> É um cemitério, esse barbaridade. É barbaridade. Barbaridade Nossa! <risos> Aí chega, chega todo mundo aqui em cima. Ô, tô trancado aqui, velho. Caralho. Só pra derrubar, só pra derrubar. Nossa! Começou. <risos> começou. Hahaha. Nossa! <risos> eu levei. Eu levei o time de Sniper, velho. Alô? Na moral, mano, eu vou dedicar minha vida pra matar esse cara. Né? Aqui tem dois contra um, outra funk. Matei jogando que... na parede. Ufa. Meu, peguei e me jogou na parede, velho. This is Sparta! Pô, fuck. Pô cai também. <risos> <risos> que? O que? O que que foi isso? Quando? Você está pronto para lutar? Não, tá, tá, a gente tá. Não, <risos> Pera aí. Peraí, olha, olha, olha. Boa pergunta, né? Como você tá, filha da puta? Não! Você tentar, ó? Fica velho. Não, não, não. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, O que que tá acontecendo? O que? O quê que é isso? O quê que? O quê que? Mano, você não tá ligado? Eu vi monstro. Gritou. Gritou demais. Nossa. Ah, não. E o B4 prego no lugar. Sai ah, Não, é, filha da puta. Nossa... Não! Ah não... Como ah, você consegue me empurrar não consigo te empurrar? Isso? Olha isso, cara! Eu não consigo te... Olha! Ah, é. Tipo... Ah, eu consegui! Meu Deus do céu! Vamos parar? Nossa, calma! <risos> não, eu vou vazar, eu não tô aguentando, mano! Não! Meu <risos> Deus! A o cavalo chegou com tudo e deu um coice em um alguém, velho! É. Olha o cavalo, não, não mano. Chega dando no coice, velho. Vai caçar, Caraca, velho. Passa essa merda aí. Porra. O bicho tá foda, mano. Não calma. pode chegar. Oh, um velho. Tem um cavalo aqui. É um urso, velho. é um urso. Tá vindo fodeu. Meu, Deus, Meu vou... Deus do céu, velho Aqui, aqui Aqui, aqui Vai 3, 2, 1 Vai Cavalo Aí, foi, foi Meu Deus <risos> Deu certo <risos> Que foda, velho Nossa, senhora. Viu? <risos> Curva! Pula pra... Porra, Era pra ter pulado, velho Não, pula não! Ah, chama o cavalo, chama o cavalo, tá fugindo o cavalo Não, velho <risos> Peguei o chapéu dele <risos> Olha que bonitinho que eu tô Não tem como dar emoji? Aqui ó, dá pra dar emoji ah, não, você não é doido, <risos> você não é doido. É A minha visão foi muito boa doido. É doido. É doido. É doido. É Nossa, mano, oh, teve uma. teve uma época que eu tava namorando uma menina que ela tinha uma irmã gêmea, tipo, idêntica, tá ligado? E nem dava pra dizer qual que era qual. Um dia, velho, eu fui na casa dela e, tipo, mal tinha chegado e a gente começou a se pegar. Mas, mano, eu sei lá, tava escuro, mano, não olhei muito bem. Quando eu vi não era a menina que eu namorava, velho. Era o pai dela. Beleza, puta merda, eu esperando que fosse irmã gêmea, mas não, o cara conseguiu ser pior que tudo.